Não me velho, foda aí, não me que que aí, que que Vou atacar em ali, que foi. Dá, dá bag pra ele, passa, passar passar Passa, é ali. passa bag nele, vai, passa a bag nele. Bag nele. derrubou eu? É o Nerva, Dino, é nem Cara, essa luta fica perigosa, velho. Já morreu uns 4 aqui já, velho. Tá é oh, oh, oh, luta intensa. tio Vamos, ô Felipe. aperta a aqui, letra pra a a letra rápido, G. Pra ser mais rápido, todo mundo aqui que tá aqui, os vencedores aqui embaixo, vão bater um X1. É, X1 não. Um, quem ficar com pé por último vai ganhar isso aqui, entendeu? E quem cair, sai fora do, da luta, não vale isso aí. Entendeu? O cara caiu e sai fora. Não, caiu, não, caiu, não. Caiu, não. Caiu. Todo mundo, todo mundo a luta é, é. Livre aqui de todo mundo Porque por terceiro é, vai economizar tempo daí quem ganhar aqui vai lutar contra o perdedor tá. hum. daí, aliás os perdedores vão lutar daí vai ter um vai ter dois vencedores entendeu? Não, é, vai, não, não vai ter dois não, não. Não, não, não. Três, não. não tá, perdeu, perdeu, já era. Perdeu, já era. Não, caiu, perdeu, já era. Então perdeu, já. Então vamos fazer um luta um, um livre aqui. De todos os ganhadores. É. Oi, vai. Quem de é o que é café que carinho? Vai dar prazo do lado de lá. Quem Você vai é que que que então. Quem é o café carinho? Vem pra cá, vem pra cá. Ô galera, não vacaia não. Sobe aí esse cara que perdeu, pô. Eu passei no bombeiro aqui, do ó. Okay, aí aqui, Lucas, vai pra lá, Lucas. Do outro lado lá, ó. Hum, aqui pra mim, é, pra é, pra dropar aí. Perto, é pra eu lá, eu perto, aí. Vai me no glute aqui, não. Pronto, aqui já. Só falta uma aqui. galera, aqui eu tô no servidor! Quarentena! Aqui os caras fez um evento aqui, valeu na OK Servidor de Roleplay E PVP bem massa. que tá o ADM, Felipe, Guilherme uma porrada de gente aqui mano tirando um KBPzinho, no clube de luta e tá bem massa cara já morreu uns quatro cara aqui eu perdi a luta infelizmente mas tá massa mano quem quiser aí é só mandar o whitelist para ADMs aí entrar no TS que vai estar tá na descrição aí beleza cara é bem massa cara bem massa direto tem evento assim valendo jogo Teve dois eventos já valendo um jogo aí, um Scraper. Duas pessoas ganharam, um foi o Gabriel Vaz, o outro eu não lembro. Mas tá bem massa, cara, tá massa isso aqui. Direita. Ih, agora com essa porradaria lá. Ó, quem cair, sobe, hein, quem ó, o cara que levantar aí, sobe, hein? ó. Todo mundo contra todo mundo agora Já caiu um ali já ó. Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha? Faltou a musiquinha aí, velho Vai cair Lucas, Lucas vai cair Eu não, eu não, eu não Eu não, eu não Eu tô com a mão levantada, eu não Um cara caiu ali já Não, Não mano, não, o cara morreu ali ó Mais uma morte, cinco mortes Esse aqui morreu, o Lucas aqui morreu Eu não, eu não Cinco mortes é, já hein, cinco mortes Não vai nem não, vai nem não, não. Eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu não Não quero cara. não Lugar na porta tem um cara fora ali, ó. Acho que chegou agora, tá Não, o cara caiu, ele caiu. Tem dois caras aí fora aí, mano. Só que o olho vai correndo. E o outro, caiu outro, ah, Caiu dois, ali. Caiu caiu, caiu, caiu, caiu caiu outro. Aqui, dois aqui, ó. é caiu os dois, é, dois ali, não, ali não, ó. É o Mike Petrov. O, o Mike. E o Lucas. E o Lucas. Vamos voltar para ele subir né, Não, não, vamos para dá subir. Vamos subir. Todo mundo apanhando, pai. Caralho. Sobe, sobe você também. Sobe, Lucas. nós dois. Aí. dois oh, ADM só, e, um, e um. E um. Vamos ver se ele vai derrubar mais dois. Vamos <risos> ver se ele ganha aqui. Ah, mas não, pera, pera. Aí, Agora aí, também tá, pode, viu? Pede, se é que ele vai. Não, pera. <risos> ah, mas daí não tem graça. De dois ADM ganhar, tá valendo uma case. Não, se o ADM ganhar, tem. Nós não vamos dar aqui pra ninguém. Não, é. tem. Batilão. Tem que dar pro carinha que ficou em terceiro <Sr> <e> aí, velho. <SIR> <era. Primeiro>, você <Tomé> não tava aí? Senão porque... eu, eu tava com o. Então, tivesse... então, <É não, aí, tá aí, né? Jlightio, pera tá aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vem cá. Fica no peito ali, vai aí, Guilherme, conta aí, então, tá. e depois você vai. Vamos ver essa aqui. Tá não, não, não, não, Calma, calma, Calma, não, Calma, não, não, calma, não, não, não, Calma! não, Ai ai! Galera, foi mal que eu meio gripado, cara. Mas a luta continua aí, ó. O cara tomando a sessão ali, velho. Aê, pô! Já era, mas tem um cara, o, cara ali, Sim, ó, o cara ali perto da porta ali, ó. O cara ali perto da porta ali, ó. Eu Felipe, que viado. Eita porra. Tá com uma coisa aqui, ó. Peraí, vai pra porta ali, meu alguém? Alguém tá pra porta ali, ó. Ih, tá tendo porrada lá em cima, velho. Tá tendo porrada. Caralho, mano, os caras cara sentando porrada ali em cima. Eu caí, eu caí no meio da luta, mano. Tu Quando cai, cara. Quando cai, não tem como não. O cara ficou puto. Ah, não, o cara quer bater em mim aqui, mano. Bora fazer outra vez aqui, eu fudo. O cara que caiu vem aqui, ó. Eu, velho. Você que caiu, você vai tirar o X1 com o x que está finalista aí, ó. Vai, você vai Paguei por isso. Paguei por essa luta aí, cara. Cadê essa Língu, Lé? Cadê essa Língu, Lé? Tá valendo um carro, hein? Deixa eu ver se tá pensando. Ah, tá aqui, ó. Pera. Tá dentro da jaqueta. Tá no jaqueta.